muito dessa a imagem aqui, refletida nesse assinox, não é legal? E aí, a gente vai fazer uma caminhada agora, olha lá. é bom pra você ver tudo isso, olha só que cachorro mais lindo ali, todo mundo caminhando, cortada a grama vai comprar um o é isso, vamos dar uma caminhada da hora aqui. Sempre alguém fazendo um, um vídeo ali, uma selfie, fazendo alguma coisa, é isso aí. Hoje todo mundo com o celular na mão, um videomaker. Um tempo atrás eu fiz um vídeo caçando perigos de riscos na rua, tem uns dois vídeos aí no canal. Como eu aproveitei para dar uma caminhada, eu vou tentar caçar alguns riscos aqui, beleza? Vem comigo! a gente olha quando a pessoa não tem controle de segurança sempre tem problema aqui já é um deles, o caminhão parado, motorista fora da cabine e sem usar o calço se dá alguma falha mecânica ele desce aqui de ré e vai provocando inúmeros problemas aqui para baixo Motorista motorista não interessa se está funcionando frente freio de mão, não interessa se está engatado tem que colocar o calço mais uma medida para falha mecânica tem que colocar o caldo. Esse arame que você vê aqui, esse formato é muito importante. tá? Chama de concertinho, é usado em segurança de muros de portões. Muito cuidado com isso aqui, tá? Gente, pela legislação brasileira, aonde você tiver um risco que possa provocar acidente, você deveria identificar e sinalizar. Então, aí deveria estar. Não se aproxima risco de corte, material cortante. Olha ah, lá, para em cima da faixa. Como que a gente vai passar? Você vai passar por trás ou pela frente, aí você pode ser atropelado. Motoristas, parem. Não pare. Está escrito pare, é para parar ali. Quando você faz o certo, você... é quase zero a chance de alguém chamar sua atenção. Porque você está fazendo o certo. Mas quando você não faz, você passa o seu direito para o outro. É chato demais, né? Você dá o seu direito para o outro chamar sua atenção. Faça certo. Se você não conseguir, pede ajuda, mas tenta fazer certo. O tijão aqui na rua, onde está assando frango ali, televisão de cachorro, é um perigo. Porque ele pode cair, pode arrebentar a mangueira, alguém pode acender um fóssil, pode pegar fogo ali. Perigo. Nesse período agora de carnaval, você pode se vestido da maneira que você quiser. O mais horrível que seja... Pode achar que é uma fantasia. Hoje é o primeiro dia do carnaval, né? Sábado de 2023. O Super nosso, vai funcionar todos os dias, viu? Utilidade pública. Acabei de passar ali e perguntei se você tá vendo esse vídeo. Tá vendo esse vídeo hoje? quer saber disso? Vai funcionar todos os dias do carnaval. Lixo não, resíduo, né? Pode ser reciclado. Não jogue resíduos local inadequado, gente Isso aqui foi uma ação que eu achei interessante A chuva Estava descobrindo A fundação desse prédio E aí Não adianta, você vai lutar contra a chuva Então eles fizeram uma cobertura fecharam Para que realmente a chuva não Não bata no talude E retire a cobertura dos pilares Então isso aqui é legal A questão também de andar em lugares assim Ingrid não pode ir com muita sede ao pote. Já viu aqueles cios da Marinha Americana, Marinha, como é que eles fazem? Com bastante equipamento com armamento e vão caminhando. Dias e dias. Mas num ritmo bem, mas tranquilo, sem pressa de chegar. Constância. É isso aí, constância. Cuidado o que você coloca no seu bicho. Porque os investigadores falam que o bicho diz muito sobre a pessoa. Então, endereço, etiquetas, de nome completo, telefone e tudo mais, sempre retire dos pacotes. Tem que, ah, é isso que ele sempre me falou que eu tinha esse mal de estômago. Obrigado, meu amor. Eu mereci mais. Cavalo velho também, ele aprendeu tudo novo. Se quiser. A segurança assim que se faz, eu vou tentar falar com ele pra saber se existe muito lixo perigoso quando ele vai separar. Vamos conversar. Qual é o nome do senhor? Paulo Santos Barcoado. Seu Paulo, eu vi que o senhor tá usando luva para separar o material reciclado do lixo. Por que o senhor tá fazendo isso? Exato. E aí, São Paulo, parabéns, porque se todo mundo fizesse igual o senhor, fica um trabalho como os outros. Não tem demérito nenhum. Em vez de fazer algum ilícito, algum roubo, alguma coisa, senhor está trabalhando. Então, parabéns, Deus te abençoe. Mais segurança, é isso aí. Sempre usa a luz, tá bom? Beleza. Um abraço, viu?